Fã 2023 0km da loja ou vale a pena investir um pouquinho mais e sair com a Titan 160 2023? Família, é o seguinte: essa minha Titan ela é 2022, tá? Essa aqui é a minha, tá? Até com escapamento esportivo, tá? Com o retrovisorzinho da F800, mas ela é a mesma moda 2023, tá? É exatamente igual, só não tem os acessórios que eu coloquei. Firmeza, família? E essa aqui é a Fã. 2023 zero quilômetro vou passar para você no vídeo de hoje o preço e a diferença entre as duas motos para você escolher na hora de comprar tá ó ela tá zero quilômetro tô aqui da concessionária Honda. tem várias motos depois vou até fazer um vídeo para você atualizando o preço das motos 2023 fechou Ó, zeradinha 0 km a minha tinta zona vermelha e é o seguinte família é o valor aqui da minha cidade comenta aqui quanto que é o valor da sua cidade tá porque varia o valor de cada estado do Brasil, tem estado que é mais caro, tem estado que é mais barato aqui na minha cidade, a Titan 2023, para você sair com essa moto aqui zero quilômetro da concessionária, você vai pagar 18 reais, tá? e a Fã 2023, essa é prata, né? Prata, metálico, você vai pagar 17.500, tá? É R$ 1.100 a diferença de uma moto para outra Elas são basicamente iguais, tá? É, vou mostrar para vocês umas diferenças Bem facinho para vocês verem Aparentemente parece muito igual Mas tem algumas diferenças É a questão do motor Motor das duas são, são exatamente igual O motor da Fan 160 A única diferença Ela é 160 cilindradas, né? Tem a mesma potência De 14,9 cavalos na gasolina 15.1 no álcool, motor flex, só que a, a tampa do motor da FAN, ela é toda nesse prateado, e a tampa do motor da Titan é preta, essa é a única diferença do motor família, é a cor que a tampa do, da Titan é preta, tá eu acho mais bonita a tampa preta, comenta o que você acha, você acha mais bonita a tampa preta, ou você acha mais bonita a tampa nessa cor prateada, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Essa é a primeira diferença, que você bate o olho você já vê, tá? A diferença da cor do motor. Outra diferença, família, que é bem fácil de identificar, é essa asinha da moto, beleza? Tem essa asinha da fan, ela é menorzinha, ela tem só essa parte de cima. Na Titan, a asinha já é um pouco diferente, ela tem a parte de cima e tem essa parte de baixo, tá? O design é diferente das duas motos. O tanque, família, o tanque é exatamente igual, vou mostrar pra vocês... Ó, o tanque da Fã 2023 e o tanque da Titan é exatamente igual. Tanto que dá para você colocar a asa da Titan na Fã, tá? Se você quiser colocar, dá pra colocar também. Fechou? Questão do banco: O banco das duas motos é exatamente igual. Beleza? A única coisa que muda aqui é a alça do garupa. É diferente, tá? Na fã, Ela é essa alça mais simplesinha Na Titan A minha aqui eu troquei, não vou conseguir mostrar pra vocês Ah, mas tem uma aqui, ó Vou mostrar pra vocês dessa do Test de Ride Ó, é essa alcinha aqui É diferente, tem um design mais esportivo Eu acho mais bonito, tá? Vamos voltar pra lá É, outra diferença, família É na questão de, dessa lateral traseira Vou mostrar pra vocês da fã. Ó, ela não tem Nenhum detalhe Ela é bem lisa E aqui na Titan Ela já é bem mais bonita Tem um design afunilado E tem um Uma imitação de entrada de ar Aqui na lateral Fica bem mais bonito, bem mais esportivo beleza? Outra diferença família É na rabeta da moto A rabeta da fã Ela é mais simplesinha. Ó, você pode ver que a seta fica mais aqui em cima Tem esse olho de gato logo após a lanterna e vou mostrar aqui na test ride pra vocês verem ó na Titan já tem um espaço aqui maior a traseira é diferente a seta fica mais baixa tá não fica aqui em cima tem uma diferença família a questão do painel o painel das duas motos é, black é digital na Titan 160 ele é blackout acende em azul tá só que na fã 160 2023 Eu estou sem a chave para ligar aqui Mas o painel dela você pode ver que é de outra cor tá? O painel dela é o fundo branco E na minha moto O fundo já é preto tá? Essa é uma outra diferença Família É a questão Na fã, partida elétrica Normal Seta Buzina, luz alta luz baixa Igual nas duas motos Beleza é a questão do freio. Na Fã tem o freio CBS. Freio disco na roda dianteira, freio tambor na traseira. Na Titan a mesma coisa, roda pé de galinha nas duas motos. Tudo igual, rapaziada. Outra diferença é a lateralzinha. Essa lateralzinha aqui, ó, na Fã ela é bem bem lisa. Tem o um adesivo CG160 Fã. Na Titan já tem um adesivo aqui essa, essa capinha tem um design um pouco mais elaborado E tem o um adesivo escrito Titan CG Outra diferença é a largura do pneu traseiro A largura do pneu traseiro na Titan Deixa eu ver aqui É 180 aro 18 Na Fan, se eu não me engano Deixa eu ver se consigo ver aqui É 90 aro 18 é um pouquinho menor o pneu traseiro da Fã do que da Titã. Basicamente são essas as diferenças, família. Aí tem bastante diferencinha. As duas moto é boa, tá? É, hoje em dia, se eu fosse escolher, eu acho que eu iria de Fã, tá? As diferenças são bem poucas, apesar que tem várias diferenças que, por exemplo, painel, o pneu traseiro, é, o resto é, é estética, família, tudo estética. Deixe aqui nos comentários qual que você prefere. Você prefere sair de Fã 2023 0 km ou prefere sair de Titan 2023 0 km? A minha está com algumas modificações que você pode ver que deixou a moto bem mais bonita, como você pode ver a frente dela tem a seta, a minha tem a seta da Twister. Olha a diferença do tamanho da seta da original. Ah, família, esqueci de falar para vocês também. No farol dianteiro, a frente também da FAN é diferente, tá? Ela tem essa frente aqui, as bananinhas são menores. E na Titan, as bananinhas, tem, ela, ela é maior, ela tem essa parte aqui pintada da cor da moto. É bem diferente a dianteira da Titan e a dianteira da FAN. Beleza? A minha já tá com iluminação de LED, já tá com os retrovisorzinhos da BMW, já está com o esportivo. A minha já está bem equipadinha, família. O que vocês acham? Qual moto você prefere? Titan ou fã? Essa é um, uma dúvida que muita gente tem na hora de comprar. Fica em dúvida: será que eu pago um pouquinho a mais e pego uma Titan? Ou pago um pouquinho menos e pego uma fã? Porque essa é uma moto que hoje em dia não está barato para se comprar, né? Já é uma moto que não é tão popular como era antigamente. Antigamente se pagava 11 mil reais uma Titan. 160 2019, que foi o que eu paguei na minha, na minha outra moto 2019, tinha pagado 11 mil reais, hoje em dia, só a Start já está mais de 15 mil, a Fan, está aí seus 17 e meio, e a Titan 18600, fechou família, espero ter ajudado vocês, essas são as principais diferenças das duas motos, se eu deixei de falar alguma diferença, deixe aqui nos comentários, tá? Eu acredito que eu falei todas, é, acho que são todas as mesmas que eu falei. Tem, a Tita também tem esse adesivinho combi Brake aqui no Paralama, que na, na fã 2023 não tem um adesivinho. São é, diferenças bem básicas, família. Fechou? Tamo junto aí, até o próximo vídeo é nóis.